Está gravando, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta! Depois de algum tempo sem gravar. Gente, mal, acho que... Temos que dar as satisfações, né? O que foi? Bom, estamos em... Maio. Acho que 22 a é 23 a data. E... Nossa, câmera estava... O prob... Na verdade, o problema não era nem a câmera. É a pecinha que, que prende o... a câmera no capacete. Ele aquele ganchinho. Ele quebrou uma perninha, ou seja, ele não, não encaixava. Quer dizer, ele encaixava, mas não travava. Então, por segurança, eu não... não estava não usando porque ela não ia ficar, ia cair, a perder a câmera sem um prejuízo maior e a minha câmera, uma, uma Hero 2 é a, é a mais resistente que tem das, das, das GoPro a 3 a 4, por ter muita tecnologia embarcada, é muito muito componente complexo ela é muito micro por dentro. Então as peças são muito mais sensíveis. A Hero 2 é mais... Mais arcaica. Televisão de tubo. Dura anos. Assim espero. Nem que a Mica nossa já vai fazer uns três anos já, né? Bom, então... É... Eu, em março... Março mês 3, já havia percebido esse esse problema, para que lado, vamos para cá, Pega pegar a BR, em março eu havia percebido que essa perninha estava quebrando, fiz o pedido, esse que meu pedido levou, acho que em torno de 70 dias para chegar, ou seja chegando agora em maio essa essa acha ela quebrou se eu não me engano no começo de abril então ficamos abril inteiro sem filmar quase maio também tudo bem, estamos de volta peça comprada, inclusive já vou fazer pedido de outra eu vou estocar essa porra em casa eu vou fazer o seguinte, vou comprar todo mês uma é que é barato coisa assim de acho que 10 reais Os meus brothers, meus camaradas, continuassem filmando. Aí teria até mais utilização. Mas esses viadinhos pararam. Lucas e Franklin pararam. Jardel faz um vídeo por semestre. Tô fudido com esses caras, velho. Mas ok, vamos falar de coisas boas, vamos falar de novidades. É, bom, vocês devem ter acompanhado aí no jornal, ou até para quem mora em Salvador, deve estar tá percebendo aí que tá chovendo pra caralho aqui em Salvador. Chovendo muito, chovendo forte. Deslizamento de terra, buracos. Postes caídos. Esse aqui, meu Deus do céu. Deslizamento de terra... Merda, tá, tá complicado. Então, tempo de chuva, a gente tem que se equipar. O calcanhar de Aquiles dos motociclistas sempre foi o calçado capa de chuva. Todo mundo compra, bota nossa mochilinha quando ela já não vem com uma e carrega. Mas chega na hora do calçado. Ou você compra daquela bota Sete légua, com o solado amarelo, que o pessoal da, da Condé utiliza. Você sabe qual a bota que eu tô falando, né? Ou muitos também colocam um saco plástico no pé. Molhar. Dá um foda-se, essa porra se fuder. Bom, eu passei muito tempo deixando essa porra se foder. que eu tava andando com um topper. Imagina, topper. Havaianas. Topper é a é, é Havaiana fechada. Daí, meus velhos. Eita, era chover, era, era uma tristeza, olhava o pé, eu, porra, que foda, até como eu parei de putucar a moto, o orçamento para o motociclista, motociclismo, aumentou, então eu comecei a investir em segurança, quer dizer, é... Vestir mais no vestuário, né? Não sei se... Não se molha segurança. Não, não é segurança não. Mas trocar o calçado é. Troquei. Deixa eu ver, né? É verdade. Aí vai o caminhão tortinho, ó. Eu sair de atrás de você que eu não estou confiando em você, spray, spray, oh spray. Então, nessa de trocar o calçado, eu falei: agora eu vou comprar um calçado de verdade. Muito procurei, muito achei, então eu vou relatar para vocês minha experiência procurando os calçados. É, estão vendo aí, deixa eu limpar aqui um pouquinho, vou manter distância porque freio de moto não é freio de carro né demora para parar para parar meu Deus do céu é que a língua tá travada hoje bom para você comprar um calçado para andar de moto tranquilo no um tempo de chuva logicamente você tem que procurar algo impermeável e aí vem a questão aonde eu acho eu procurei muito muito muito muito é... calçado para motociclista. Só que os preços são meio absurdos, são, são caros. Então... Eu, porra, velho. E, e, e a maioria que são aquelas botas enormes, né? Porra, eu... Porra, não, não afim usar essas botas, velho. Tá muito grande. Eu cheguei até a comprar uma. Esqueci agora o... o... o nome. era aero, adero, acho que era adero, uma bota cano longo, pá, beleza, só que assim, eu comprei o tamanho do meu pé, 41, mas aquela desgraçada não era 41, ela era um número maior, resultado, machucou bastante meu pé, machucou de um jeito que teve um dia que eu acordei e não aguentei botar o pé no chão, estava mancando, mancando, mancando mesmo, mano. Se eu tivesse passado em um, em um ortopedista, ele ia, sem dúvida alguma, injeção minha perna. Minha perna não, meu pé. Tem noção, eu não conseguia aguentar o peso do sapato, do tênis, o tênis topper que é leve, eu não conseguia aguentar. E de gaiato, ainda fui trabalhar, ainda fui pilotando com o pé assim. Brother, eu gemia cada vez que eu tocava de marcha, de dor. Quando parava, tinha que colocar exatamente aquele pé no chão, que era a, a esquerda, né? Sofri, viu? mas graças a Deus, melhorou. No mesmo dia, já estava bem melhor. Aí no outro dia, estava tranquilo, estava de boa, dava para colocar o pé no chão. Aí eu tomei a decisão de comprar outro. Falei, não, não quero mais essa porra canolongo Não quero mais essas botas estranhas Vou comprar uma coisa com uma marca conhecida Que além de tudo era pesada Eu vou colocar o link da, da miserável Que me machucou, me fez sofrer Daí Eu comprei primeiro uma buterie Tudo bem, a Bouterie não é impermeável Em momento algum ela diz isso só que eu tive a experiência boa dela, ah sim, é uma Butterrie, acho que é.. Ataque, Mi Midi Ataque, eu, eu vou colocar também os links. Mas é uma toda preta. Parecendo que é emborrachada. É Comprei na Centauro. Na loja física ela estava de 299. Pela internet ela já estava de 224. E pesquisando aqui a colar consegui comprar ela por 179. Imagine. Na própria Centauro, que na loja física vende por 300 reais. eu comprei por 180. Quer dizer, eu comprei pela internet. Gostei muito, bota confortável. Não é impermeável, mas é bastante resistente à água, bastante mesmo, bastante mesmo. Só molhei o pé numa chuva forte, muito forte mesmo, que a pista estava molhada. Você andava e jogava água, e como ela não era cano longo, né, passou a água. Mas assim, acredito que a água tenha passado escorrido, assim pela minha canela. Mas não entrou nela. Então, Gupy aprovada. E aqui eu tô usando agora uma outra que eu comprei. Essa sim, impermeável. É uma Timberland. Essa eu comprei no Netshoes. Que ela tava de 359. E futuca aqui, futuca lá. Comprei, 250 <risos> Bora, Lerdinho. Aí, beleza, né? Fiquei com a minha Bouterrier esperando chegar A... Land. quando me aparece no Mercado Livre uma promoção: uma bota Sandro, acho que é Sandro Moluscone, é Moluscone, Moluscone, um negócio desse por 114 reais. O rapaz, agora que eu já comprei, porra. Eu vou arriscar. Comprei também. Essa vai chegar ainda. Aí pronto. Pra quem tinha só um topper, agora tem a Buterieu, a Timberland e essa outra. Ah, sim. E aqui me machucou, vendi. Vendi pro, pro até pro Lucas, que tem o pé 43. Ficou certinho nele. Ficou tranquilo. Mas pra mim não dá não. Ela não é 41 nem aqui nem na cada porra. É só olhar o pé do pessoal agora. Olha, na mala, ele tá sem capa. A menina aqui. Sapatilha. Brother aqui com a capa para de chuva. E aquela é isso. Bota Sete Léguas. O da frente também com a calça. E um sapato fechado. É isso, cada um faz o que pode. Bom, galerinha, estamos chegando ao nosso novo destino, é, mudamos novamente de local e contrato. Então vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês, peço desculpa pela demora, mas voltamos, ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Beijo, beijo, beijo, tchau!